E ela sempre que é Mesura, Louis Tu ela gasta mais Diga-te, escada, mano meu Baby, tell me nice no iPhone Sobre na on, no Bitch. A todo momento perde dó Do meu curteiro, mano Do desse cardia, man. É muito engraçado quando eu fujo do mapa ah, yeah. E na sua bolsa me diz quanto cabe Escolhe o carro que eu te entrego a chave. Dormi no meio campo tipo chave. chave Cê não vai me alcançar nem quem seja chope Cê não vai me alcançar nem se por um momento eu me renda contra o zébito, talvez desacelera Acelera, vou é destruir que eu e dava vídeo do lento Talvez por eu dar com por isso eu vou flutuar Pode ser que eu não vejo Do bruto universo, eu tomo essa pio e só aproveito a viagem <música> Baby, te leva com médico, let it go Me chamou pra mais uma sexual, let go Baby, sabe que eu sou cético Sabe que vem é hit quando eu digo ah, a I'm ready for que the que me fica hoje hoje já era, hoje que ela quer hoje Hoje desse dia nem sabe que você tenta mesmo saber o segredo desse áudio Escuta então, ó. Oh. É muito trip, tem o traje da Christian Dior. Divisão Lohan, como a bitch, eu me sinto bora Mas algo de, de Lohan, Harry, muito fari, eu tô flash. My baby, chamando que é um enxergue. Assino, assim, yeah. Ela me chamando no meu head e eu. Dança e rebobando, tipo, ai meu Deus. Vinha me inventando a cada pá. no Natas nessa slime cheat. Igual.